O objetivo da oficina é trazer para os jornalistas da Paraíba, sejam da capital ou do interior, é, informações atualizadas em AIDS, HIV e hepatites virais. É, desde 2013, é, uma série de mudanças nas políticas de AIDS, HIV e de hepatites virais estão ocorrendo no Brasil é, e é importante manter os profissionais de comunicação atualizados sobre esses assuntos, é, visando uma cobertura mais eficiente e atualizada sobre os assuntos que vão ser apresentados em ambos os congressos, o décimo congresso de HIV e AIDS e o terceiro congresso de hepatites virais. Aqui no nosso país, na população geral, a gente tem 0,4% da população. E a epidemia é concentrada no que a gente chama de populações chaves. Né? Aqui é o que eu falei, esse é o ranking de estados brasileiros, vocês podem ver que a Paraíba é número 26. É, e de verdade está numa condição muito interessante em relação à luta contra a AIDS no país. Bastante interessante, pude esclarecer é, umas coisas né, que eu não conhecia. O que me impressionou foi o combate que está tendo no meu estado, que hoje a Paraíba é o segundo estado que mais combate a AIDS no Brasil. Em primeiro lugar, né, é muito importante saber que a nossa cidade de João pessoa está sediando esse evento né, e que nós, como, como estudantes de jornalismo, é, tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a, a AIDS, né, a hepatite. É, e isso é importante para a nossa carreira profissional também, porque hoje é, nós iremos trabalhar nesse evento com pessoas profissionais.